Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e... seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje é daquele jeito que vocês gostam, que vocês pedem. Eu vou tentar trollar, Thaís. Vou tentar, né galera? Porque eu vou falar pra você, trollagem comigo, eu sempre acabo me lascando. Na última vez que fui tentar trollar ela, eu acabei sendo trollado. Ela acabou vendo a câmera. Hoje eu vou tentar trollar ela. Eu acredito que vai dar certo eu já pensei nessa trollagem desde ontem. Ontem foi domingo e a gente saiu pra poder fazer algumas explorações, conhecer algumas lendas novas. E sempre quando a gente sai de domingo Eu deixo uma câmera aqui dentro do carro E é essa daqui, ó, tá fixa no carro Essa câmera tá desde ontem aqui E hoje a Thaís saiu pra, pra ir pra loja dela de manhã E a câmera ficou aqui, então eu acho que ela não vai nem perceber Só que eu chamei ela agora para poder ir fazer e conhecer uma lenda Falei que me passaram uma lenda Mostrei uma foto de uma casona muito top Só que não existe essa casa, pessoal Não existe essa lenda que me passaram Eu peguei na internet essa foto, mostrei pra ela Falei que a gente vai lá pra conhecer essa lenda hoje Eu vou deixar essa câmera gravando Daqui a pouco a gente já vai levar o Cauezinho pra Escola, e eu vou chamar ela pra poder ir lá conhecer essa lenda Só que eu vou começar a trollar ela Eu vou começar a andar na rua E vou começar a ver as mulheres Começar a comentar Falar, "Oh, mulher bonita, gostosa, não sei Só pra ver a reação dela Eu vou tentar trollar ela Deu um mó trabalho pra eu conseguir desligar essa luz aqui dessa câmera Tela dela tá ligada Demora um pouquinho pra poder apagar Então eu vou subir lá em cima lá Pra acabar de pegar minhas coisas e Falar que a gente vai sair pra gravar minha bolsa Chamar ali o Cauê para poder ir E essa câmera vai ficar ligada Daqui a pouco ela já vai desligar Como que fala? A tela Ela vai desligar a tela E vai ficar tudo preto então vai ficar como... Aí, ó. Acabou de desligar, galera. Acabou de desligar. E vai ser como se tivesse desligado a câmera. Vamos ver se a gente consegue pegar a Thaís dessa vez. Galera, deixa o like. Se inscreva no canal. Se você gosta de trollagem. Olha, a câmera tá até suja, galera. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra limpar. Vou limpar vocês aqui. Vamos ver se a gente consegue trollar a Thaís dessa vez. Deixa o like. Se inscreva no canal. Se você também tem ideias de trollagem. Manda no meu Instagram. Vai estar aparecendo aí no meu Instagram. Manda lá pra mim ideias de trollagem. Que eu vou trollar ela. e Vamos torcer pra dar certo dessa vez Que ela não descubra Então, bora pra mais essa trollagem Galera, é o seguinte Thaís tava no telefone lá com uma cliente dela E eu fui levar o Cauê Acabei de chegar, então eu nem gravei essa parte Vou deixar a câmera ligada aqui agora Vou lá chamar ela pra gente poder ir Vamos ver se a gente consegue trollar ela Ela já passou várias vezes lá, né? Lá perto nunca viu essa casa. Então. Eu acho que tem que ter sido algum carreador, alguma coisa assim. Não quer ninguém falando, né? ser Passar no posto, né? Pode ser? Olha que bonitinho. Dois tratorzinhos, agora. hurry Alguma coisa? É mal. Os postos tinham que ser mulher, né? Bastante. Por que, que tem que ser homem? Podia ser mulher, né? Quero abrir. Olha a lerdesa pra baixo seca. Eu tenho uma pessoa? Tem dois, olha lá, um contando mais. Duvido, se fosse uma mulher, ela já não tinha vindo me atender, cara, duvido. Hum, Só porque é homem Caraca, olha ali, tá vendo aquela mulher ali? Ela baixou a Ai, você ficou olhando. Oi, ela que tava mostrando. Nossa, que falta de respeito, hein. Eu? Ela que tava ali, né? Que olha lá, olha lá. Sai, filho! Machucou, meu! Ó! Falta de respeito, né? Ah, falta de respeito. Que viu ela? Viu? Vai lá! Vou lá fazer o que? Tô te mostrando! Olha o carro vindo aí atrás Olha, molhou tudo o meu cabelo É bom que depois você lava né? Essa mulher aí que trabalhei é bonita, hein, Caroy. É bonita, né? É, eu vou começar a falar de ombro pra você também Poxa, eu só tô, tô falando, mostrando pra você, não é? Eu só tô te falando, mostrando, é Você é bonita, Foi na loja e nunca atendeu você não. Mas a gente boa, é, não tem nada a ver. Oxi! O cara tá louco! Aconteceu alguma coisa ali, ó. Tá vendo a polícia? ali né que foi que você tá com essa careta é isso você Tá entrando aqui dentro da cidade aqui dá pra ir também Também dá pra ir. Mas pela rodoviária é mais rápido, né? Você vai passar por dentro da cidade Mas aqui aqui a gente viu o movimento Dá pra ver Dá pra ver as mulheres, dá pra ver as coisas Nossa, que fogo no rabo, hein? <risos> Fica andando ali, vai ver o que? carro sei lá que bonitão <risos> lindo lindo coisa mais linda bonito pra caramba é feriado aqui na cidade hoje será que não lasquei Mulher de bis ali, que bonita, cara. Mulher fica sentado no banco e você fica com bundão, né? Nossa, se fomos fogo no c***, velho. Falta de respeito, velho. Ah, mas é mentira? Nossa, eu tô falando, né? para ver Puxa. Como que eu vou puxar Se eu dirigindo dirigindo, Thaís o Calor desse lá no parque Lá no Wood deve estar tá bom, hein Calor, né Tá, tá pegando a porta. Até que enfim, uma mulher num posto, né, cara? Olha a frente, isso começar a bacia aí. Tiago, você tá de brincadeira, né? Não, né? mas olha lá, você... duvido se eu ah, chegar pra bacia, ela não lá, vai vir, lá, ela não abastece. Sem graça. Falta de respeito, isso daí. Não tá a... contente com a sua, não? não Mas eu não tô falando nada, tô falando que é, a mulher trabalhando ali, se eu chegar, você não. fala, ali... não fala nada. Mas o que que. Cala a boca, Tiago, tá me estressando já. Saco, velho. Aí, ó, toda hora parece uma mulher, cara ah. Eu vou tacar isso aqui no sei velho Tá de brincadeira, não só pode Ué, eu só tô falando não tô, tô, não tô falando nada Tá falando sim eu tô falando aqui pra você Se eu falando com a mulher Que isso? Você tá louca? Falta de respeito, Thiago, isso daí Por quê? Eu vou ficar falando de homem pra você? Ai, olha que homem bonito Ué, mas se você ver algum homem bonito aí, você pode falar ali ó, tem três ali, ó, que coisa linda. pode respeitar respeito isso Eu tô comentando com... Tá contente com a sua não, rapaz? Eu tô comentando com você aqui. Ai, Thiago, Tá estressando, velho. Tô falando sério? Eu só tô comentando, cara. Cala a boca! viu lá no posto, lá com os caras, demorou pra bater. Você vai ver, a próxima ah, tá missão então, eu vou bater. Eu vou na volta, ela vai passar pra você ali. Tá, então parem, aí que pare, você vai passar lá na volta sozinho. Para! Para esse carro. Para, filho! Para o carro. Para, filha! Para o carro! Ó, ó, eu vou bater o carro, tá isso O problema isso. é seu. Para! Para! Para, para velho! Para, para, você para, você para, para tá? Eu vou parar, eu vou parar. Eu vou parar de respeito, velho, que merda O olhou, achou bonito, fica quieto você fica falando Mas para de raciocínio pra você ver Ó, mas parou pra bater, né? Você viu o tempo que os caras demorou? Na volta não vai passar ali, nós vai ver aquela mulher lá. Se vir um cara, eu falo, não, eu quero que ela. ela tá, para aqui me rapidinho. Atender. Para não, aqui. Ó a menina de jeito de patinete. Que tá. menina é bonita. Oh! Não vou abrir! Abre. Não vou abrir! Na minha bolsa! Abre isso daqui! Você vai para onde, velho? Você vai parar no posto sozinho? Vai? Vai ser feliz, vai? Pô, onde você vai, fi? Olha eu tô te trollando! Eu tô trollando se eu tô gravando! Que vergonha que você tá passando. <risos> eu tô te trollando! Todo mundo olhando, nós gritando. Ué, Preciso. mas você que tá gritando, por que, que você tá gritando? Olha aqui, eu tô gravando! Por que, que você tava gritando? Sem graça. Na é das trollagem, fi? Aqui, ó! Aqui, ó! Caiu, via achou que nunca ia cair? Caiu na trollagem, galera. Deu certo, velho. Deu certo. Ela caiu agora. Vai ter que voltar. Não tem em casa que lá que eu te mostrei. Era só para poder te trollar. Não existe que Mas... ela pegou aquela foto. Peguei da internet a cara dela. mano Deu certo, galera. Deu certo. Consegui trollar ela. Graças a Deus, cara. Você nem reparou porque eu tinha deixado essa câmera aqui ontem. Filho. Desde ontem. Você foi trabalhar, a câmera tava aí, ó. Eu você... vi que ela tava aí. Nem liguei. E ó, consegui apagar a luz dela. Não parece? Sério, vai ter, vai ter volta. Você caiu? Você tá caiu? Não. Não. caiu? Ficou com ciúme, né? Não. A, cara, a carona dela. Você achei falta de respeito. Fal... Achou falta de respeito? Não tá contente com a sua, vai procurar outra na rua. Ah, mas você vai ver, vai vendo, Ela vai passar lá no posto. Galera, a gente vai passar lá no posto. Vamos ver quanto tempo a mulher vai demorar pra vir me atender. Hã? Olha o homem de motona lá, é? que bonitão. Ah, a coisa mais linda, né, cara? Galera, vou encerrar por aqui antes que eu acabe me lascando. Até a próxima. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto, é nóis. Falou, fui!